Um paradoxo é uma premissa que se contradiz, é uma situação que parece desafiar a lógica, produzindo uma inconsistência que vai contra o senso comum. E hoje eu apresento a você. Tá falando comigo? Sim, a você mesmo. Tá falando comigo? A você. Tá falando comigo? É, você mesmo. Ah é? Ah, você quer? É. Cinco teorias e cinco paradoxos para explodir tu cabeça. DJ, solta a vinheta, vai! Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Primeiro, viagem no tempo um estranho aparece do nada e dá a você um estranho dispositivo. O estranho então foge e você nunca mais o vê. Você descobre que o estranho dispositivo entregue é uma máquina do tempo. Depois de segurá-lo por um tempo, você fica entediado. Em vez de se livrar do dispositivo, você diz o seguinte. Ei, por que eu não dou a mim mesmo? uma ótima ideia. Então você volta no tempo e dá-se o dispositivo a si mesmo. Portanto, iniciando o ciclo novamente. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta é, de onde Josh veio esse dispositivo? Não sei. Josh? O que é de achar? Véi, se liga só nesse paradoxo. Segundo, um ser onipotente pode desafiar as leis da lógica e ser onipotente e não onipotente. Esta versão do ser onipotente surge da mais simples e da mais estranha exclamação: Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar. Se ele não conseguir levantar, isso não fará dele onipotente. E se ele não pode criá-la, logo ele também não é onipotente. Entende? Ou seja, Deus pode ser onipotente e não onipotente ao mesmo tempo. Tempo. como o livre arbítrio existirá se Deus é onisciente? 3. Uma palavra heterológica é aquela que não se descreve. Heterólogo. Se descreve? Não sei. Por exemplo, verbo é uma palavra heteróloga. Uma vez que a própria palavra não é um verbo, ao contrário de substantivo, que é em si um substantivo. Da mesma forma que longo é uma palavra heterológica. Uma vez que a própria palavra não é uma palavra longa. Ao contrário de curto, que é uma palavra curta. Então, a palavra heteróloga é uma palavra heteróloga? Se heteróloga fosse uma palavra que não se descreve, então ela se descreveria. No entanto, se ela se descreve, então não seria uma palavra que se descreve. 4. Se alguém diz... Eu sempre minto. Ela está dizendo a verdade ou está mentindo? Deixa aí nos comentários. O grande elogista, Staiko Crícipo de Solis, surgiu com um popularmente paradoxo, conhecido como. O Paradoxo do Mentiroso, que conta a história de um cretense que navega até a Grécia. Eu não sei o que é cretense. cretense. Ao chegar lá, ele é recebido por homens gregos na praia e diz Todos os cretenses são mentirosos. Ele falou a verdade ou omitiu. Uma semana depois, o cretense volta para a Grécia e novamente diz Todos os cretenses são mentirosos. E eu falo a verdade, somente a verdade. Olha só, man. olha só, ele mentiu ou falou a verdade? Eu falando 10 mil, eu quero ver quem vai responder, falando 10 mil. Quinto, o que acontece quando um objeto imparável enfrenta um objeto imutável? imutável, não é mudo. Tá? Um conto antigo conta a história de um homem que estava andando através de um mercado quando encontra um comerciante. O anunciante anunciou duas de suas mercadorias com coragem. Esta lança pode perfurar qualquer escudo e este escudo pode bloquear qualquer lança. O homem contempla estas afirmações opostas por um momento. Ele então caminha até o comerciante e pergunta, o que acontece quando você perfura o escudo com a lança? O comerciante não tinha resposta para essa pergunta. Um conto mais recente de um objeto imparável que enfrenta um objeto imóvel é de uma bala e uma armadura. Imagine uma bala que pode disparar através de qualquer barreira. Há também uma armadura que é absolutamente a prova de qualquer bala ou objeto o que acontecerá se tal bala atingir a armadura deixa aqui nos comentários saindo dos paradoxos vamos direto para as teorias e vamos logo para teoria 6 a existência pode oscilar jogue uma pedra em um lago e o lago vai ondular esmague dois buracos negros na metade da velocidade da luz que a existência vai ondular eles colidem tão fortemente que o espaço em si balança para cima e para baixo, e isso é detectável. Não é algo particularmente surpreendente, dado que 60 octilões de toneladas de singularidade estão se colidindo. Einstein, Einstein foda-se, viu essas ondas gravitacionais há mais de um século atrás, rimou. 7. <coughs> Antimatéria é a matéria viajando de volta no tempo. A antimatéria não é uma coisa fácil de se entender. É o oposto da matéria que se aniquila mutualmente em contato com ela, em uma explosão espetacular. Impossível? Não. Nós já detectamos essa antimatéria e já até conseguimos aprisioná-la ela no acelerador de partículas durante 15 minutos. A aplicação mais famosa da antimatéria é aniquilar matéria para liberar 90 milhões de bilhões de vezes mais energia. Este fator espetacular pode ser possível porque essa aniquilação envolve um jogo de viagem no tempo. A interpretação Fermi-Stuckenberg, esse nome aí, por exemplo, sugere que a antimatéria é matéria andando para trás no tempo, então quando ela atinge a matéria normal que está indo para frente no tempo, não são apenas dois objetos que se tocam, é uma colisão frontal na quarta dimensão. Essa é apenas uma das várias teorias, mas o incrível é que ela já funciona em equações. A antimatéria inverte todos os tipos de quantidades importantes, mas... Em vez de inventar um novo tipo de matéria, você obtém o mesmo efeito através da multiplicação do tempo por menos um. Se você não entendeu nada, não se preocupe que você não está neste barco sozinho. E me desculpa por essa animação tosca, eu não sou o pica dos efeitos especiais. 8. O universo de um único elétron. E se todos os seres humanos fossem um único ser? John Willy, pelo menos eu acho que essa é a pronúncia correta, criou a hipótese do universo de um único elétron. Em que cada elétron existente no seu cérebro, no cérebro da pessoa do seu lado, no cérebro de cada ser são o mesmo elétron, que viaja para frente e para trás no um tempo para ser um único elétron individual. Ou seja, as mesmas cargas negativas que conduzem quimicamente estas palavras até o seu nervo óptico são as mesmas no coração de Alpha Centauri. O universo de um único elétron funciona porque todos os elétrons são totalmente indistinguíveis. Cada elétron é exatamente o mesmo. Eles não são construídos, são joias minúsculas da física pulando para frente e para trás das constantes fundamentais da realidade. Pera aí, quê? E essa não é uma teoria absurda sem parâmetros práticos. Muitas tecnologias da mecânica quântica baseiam-se nesta indistinguibilidade. Nono, ou melhor, nove. O espaço-tempo é líquido. Segundo a teoria do espaço superfluido, o espaço é como um fluido sem fricção. Neste modelo, toda a realidade como nós a entendemos seria como ondas no mar. Parece que muita ação está acontecendo sobre uma partícula lisa. Mas essa superfície é, na verdade, o resultado de muito mais partículas agindo de uma maneira singular. 10. A realidade poderia se quebrar sem aviso. O budismo diz que o vazio são as coisas não tendo uma natureza inerente. E a física diz que o vazio é como uma bomba relógio, aniquiladora do universo. A ideia é que até mesmo o espaço vazio pode se quebrar. Os pesquisadores pensam que o vácuo é o estado mais baixo de energia da existência. Mas se há um outro estado de menor energia dela em seguida, nossa realidade é como um gelo fino sobre um lago congelado. Um buraquinho faria a coisa toda afundar. Um universo inteiramente novo irá irradiar a partir do ponto de fratura da realidade, conhecida como evento da metaestabilidade do vácuo. Uma vez que mesmo as mudanças nas leis da física muito tendem a viajar à velocidade da luz, ou seja, elas têm que obedecer às leis até substituí-las. Nós nem sequer veremos o fim chegando, só não existiremos depois. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Por favor, deixe o like. Eu agradeço. E até a próxima. Tchau. Fui!